E aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área. E, cara, novamente aqui na casa dos youtubers, depois de ser trollado, cara, pelo Flex Power, eu quero algumas dicas aí de umas trollagens aqui embaixo. Então, deixa aqui nos comentários, beleza? Galera, pro vídeo de hoje eu preparei o seguinte, mano: veio uma lendária na minha loja que eu queria muito. Faz muito tempo que eu tô atrás dessa lendária, né? É uma lendária que muita gente gosta e muita gente também odeia. É o Dragão Infernal, pra quem não sabe, ele veio na minha loja e, cara, eu não aguento mais esperar baús, eu não aguento mais, cara, porque todo baú que eu abro, eu tô na esperança de desbloquear essa carta, cara, eu já jogo Clash Royale faz um tempinho e essa carta nunca vem, mano, então assim eu vou comprar mesmo, gastando os 40 mil de ouro aqui, eu acho que não vale muito a pena assim, mas enfim eu vou comprar, porque é a única lendária que ainda falta na minha conta, beleza? Tô aqui dentro do Clash já, e olha aqui o Dragão Infernal na minha loja, já tinha vindo outras vezes já, mas eu sempre tinha ignorado sempre tava esperando vir nos baús mas enfim, mano, nós vamos comprar e vai ser hoje, então se você for novo aqui no canal, Mano, nós estamos quase chegando a 100k De inscritos, e se eu chegar a 100k de inscritos Até o dia 31, mano Até o final deste ano, até o último Dia desse ano, eu vou pintar o meu cabelo eu Vou deixar aqui nos cards uma votação Se vocês querem que eu pinte meu cabelo de roxo Ou de azul, eu tô entre essas duas cores Essas duas opções, eu vou me tornar um mago de gelo Ou vou tornar mais a cara, sei lá, do personagem É o bigodão, é o bigodão, se remete a roxo ali sei lá, enfim, essas duas cores Então deixa aqui a sua votação nos cards, beleza? Também deixa muito, muito, muito like Pra colaborar com o vídeo, mano, o canal tá só crescendo e eu tô muito feliz com isso Deu de enrolação, bora comprar esse dragão infernal Aqui, mano, que eu tenho 145 mil de ouro Vou ficar com 105 Bora comprar o dragão infernal aqui Dragão infernal comprado com sucesso, mano Agora vai dar pra bolar alguns decks aqui Tinha um deck que eu tava muito afim de jogar E eu acho que eu vou testar ele aqui com vocês Pela primeira vez, que é o deck de meia cavaleiro Corredor e dragão infernal Que a galera tava usando demais E só eu não podia usar esse deck, parece Tava todo mundo usando, menos eu Mas enfim, nós vamos testar esse deck aqui em vídeo E se você o deck, eu vou deixar o link na descrição, tranquilo? Ó aqui na minha conta aqui, ó, mano, lacradinho com selinho de novo, o Dragão Infernal. E, mano, o deck é esse, eu vou melhorar os goblins, obviamente, aqui porque tá muito. Olha ali aquele cara bonito ali atrás. Eu juro que eu não tá vendo nada, porque <risos> Não eu tô tá vendo óculos... nada? Ah, tá. Sem rock não dá pra ver nada, velho. <risos> Bora melhorar então esse Goblinzinho aqui. Vamos gastar um pouquinho mais de ouro, mano. Eu não sou gemado igual esse cara aqui, ó. Mas enfim, bora melhorar não os Goblinzinhos. não quer? Que de hoje, não é assim, não é assim. <risos> Beleza, Goblinzinhos nível 10. Vai até o nível 10. Caraca, tá ruimzinho ainda, mano. Mas enfim, já é alguma coisa, não é mesmo? Bora então clicar aqui nesse Dragão Infernal e tirar o selinho dele de novo. Eu não queria. Mano, eu gosto tanto desse selinho de novo, cara. Eu gosto tanto desse selinho de novo. Mas enfim, bora clicar aqui numa partida e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, nessa parada aqui, mano, com esse deck aqui, aqui, aqui, aqui, muito show, e vai lá a internet, tô quase sentindo, beleza, estamos jogando contra o By Luches. nível 11, tranquilo, acho que nós vamos começar aqui, ó, já com o corredor, beleza, o cara já começou ali com o espírito de The tranquilo, vai dar uns pipoco ainda, eu acho, tornado, mano, tornado, e Tá, é, olha, quando tu pega um cara que usa tornada e tu tá de corredor, tu fica um pouco chateado, cara, isso é fato tu fica um pouco chateado com essa situação Mas tranquilo, o jogo ainda só tá começando, então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vou tacar meu um dragão infernalzinho aqui de trás Tranquilo, o bom é que o golem de gelo, ele tava, tava dando suporte aqui Tranquilo, ele vai tacar um... Tá bom, cara, tá bom Ai, meu Deus, tá travando a internet, caiu Enfim, vai recuperar aqui, recupera, volta, volta, volta, filho Caiu, caiu legal, galera. Não quer voltar agora. Errei. Perdi a partida aqui. Em vídeo, não vou conseguir gravar. Nossa, ah, ainda consegui. Tar... Mano, como assim? Tá aqui é cavaleiro. <risos> eu nem tinha. Mano, mano, o que, que é isso? O cara vai puxar o tornado. Não, não. Ai, mano. Ai, se os tivesse tivessem mais vida, mano. Eu ia dar dano nesse cara ainda. O cara nem encostou na minha torre. Caiu a internet, o cara nem encostou na minha torre. Tudo bem, bora fazer aqui com calma. Jogar esse negócio aqui com calma. Eu não queria. Mano, o cara tá mandando chorinho Não tô nem jogando ainda. Tudo bem mano, vamos tentar fazer o seguinte, um cobozinho de goblinzinho, já que ele gastou o corredor lá Tranquilo, vou botar um venenão aqui Venenão, venenão podia ser um pouquinho mais pra trás né filho Poderia, mas enfim, tá caindo a minha internet, Jesus Ai, falta, tá bom, calma aí, vamos esperar minha né, galera, o que, o que resta é esperar, quando isso acontece o importante é ter paciência, galera. Clash Real é isso. Beleza, o cara já jogou uma X-Besta aqui, mas eu não posso fazer nada, né, já que caiu de novo. <risos> Cancela essa partida. O cara levou uma partida aqui minha. Filha de uma égua. Que que deu aí? Fica caindo essa desgraça. Não tô conseguindo jogar, o cara tá me mandando chorinho aqui. <risos> Sério? Aham. Uhum. Que porcaria, mano. <risos> Ai, caramba. o bananinho ali. Calma aí, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa agora. Que oh, bodega, tipo, mano? Vai, corredor! Vai, corredor! Tá muito perto, João! Vai que é tua, garoto! <risos> nessa situação, filho, não tem mais nada. Agora é só, só chorar. Startar outra, É hein, lamentar, startar outra e já era. Já era. <risos> ah, mano, só me ferro nessa. Ai, caramba. Vai, acerta aí. Compartilha a tua 3G pra mim, por favor. Não vai dar aqui. 3G? É. Não sei o que tá acontecendo. O quê? Com a net. Vai, tô compartilhando a internet. Beleza. Bora, então, galera. A primeira partida que deu ruim. A internet caiu 300 vezes, né? Não vamos botar com o deck mas também não vamos botar com o Bimim, beleza? Ó, vamos jogar aqui contra o... Ó, o cara já começou aqui, mano. Beleza. Eu podia ter tacado o Dragão Infernal aqui, né? Mas não fiz isso. Tranquilo. Já nem sei o que eu faço direito. Já comecei meio mal aqui. Mas tranquilo, o Dragão Infernal ali vai dar. Eu já vou fazer o seguinte. Tacar o corredor aqui atrás e tá caindo também, Flakes. Tá caindo? <risos> caiu, não sei por quê, mano. Será que é com o meu celular? Será? Eu acho que é, hein? Tá indo bem pro aí? Na partida? É. Bem que é uma merda, né? Continua narrando, mano. Tá beleza. É que eu tô. Eu, eu tô entendi, achando que mano, não vai velho. prestar. Eu tô achando que não vai prestar. Por tá. é que vai, mano? Tá. Tranquilo, o cara tacou ali. Caiu de novo, vou narrar. Essa vai ser a partida, narrada. Ó, oh, está caindo agora a minha partida nesse exato momento, galera. Mas a gente não perde a esperança. E como que taca carta do nada? Eu nem taquei essa carta aqui. Eu não Oi? Quando cai a internet, o jogo joga sozinho, tá ligado? Não joga nada. Joga. Não joga Quer nada. Quer ver? Tô falando que joga. Mas ele joga de forma, sabe quando, tá ligado o bot do treinador? É. Quando cai a internet ele assume. É sério mesmo isso que tu tá falando? Mas tipo, ele joga mal, tá ligado? Ele joga de jeito, ele pega o que tem de ele na mão e joga. Agora liga a bateria fui, do celular dele. Bateria do celular já era. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo eu eu feito com muito carinho com muito amor. Era eu. Tava no meu, no meu celular, mano. <risos> tava lá, tô vivo. Tava <risos> caindo ali, era tudo. Deus, desgraça. Ah, eu com um de bateria. Eu tô gravar. É eu tava sem bateria no celular. Que bodega de vida, hein, mano? Bodega de vida, mano. Que Obrigado bacana, por me ajudar nesse vídeo, tá? Eu tentei, galera. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Dei a minha melhor aqui, mas não foi dessa vez. o celular aqui, mano. Hã? Eu tô o meu celular aí, ó. Tá gravando já. Beleza. <risos> é Trollado, que... mano. Você vai que uma coisa <risos> de trollar, O que que acontece? Que que... Ele deixou o celular, a conta dele logada no meu celular, tá ligado? E agora se <risos> ferrou. Tá, quando tava caindo. Era eu, mano. Tá, tava caindo o jogo. Aí tu era tu entrando, era minha entrando conta? na conta? É, eu não não leu a mensagem. Não deu internet, caiu, tava dando. Outro dispositivo está conectado a nossa conta. Eu não li, eu só clicava vai, no, já, agora no negócio. Mas enfim, vou continuar aqui jogando com o celular do Flakes, mano. Deu de descer os meus troféu, deu? Sincroniza isso, mano, só nem sincronizar. Tu começou a gravar isso aqui? Tá gravando já. Beleza, tá gravando. Foi que já sincronizou aqui. Tudo certo, então. Agora eu vou tentar jogar com esse deck aqui pra valer. Esse vídeo deve estar uma bagunça, galera. Mas enfim... Trollado ao vivo, mano. Nossa. Só que é me trofa, Mas, cara, vai ter, vai ter... <risos> tô vendo que ter volta, tô Pode na minha mão, mano. Pó em cima de tudo. Beleza, consegui ali dar um jeitinho, ó, o corredor vai dar uns pipocos. Conta hackeada ao vivo, velho. Conta Quem hackeada começa? ao vivo, o Bar, mano, ah, me ferrou, hein. Mas tranquilo. Dragão Infernal lá na China, taquei, tá né? Beleza, zito aqui. Vai matar o meu dragão infernal. Tomara que não dê tempo de matar. Senão eu tô ferrado. É. Tranquilo. Né? O cara vai dar uns pipocos ali, mas nada que seja demais, sim. Vamos Oi, eu. restabelecer eu. as energias aqui. Que que é o pior de tudo? que eu perdi tudo? O que eu perdi tudo? A gravação do celular perdeu, sabe? Eu acho que não. Perdeu? Eu porque acho que não. Porque o celular desligou. Mas eu acho que ele corrompeu o arquivo. Então. Se corromper, dá pra recuperar. Dá pra recuperar? Dá. Com certeza absoluta? Dá. Eu acho Nossa. não, hein? Vai chegar, Quando tudo der errado, mano. Quando tudo der errado, mano. Vai, der se... errado. vai perder até a gravação que ele comprou a carta da área. Nossa, se acontecer isso aí, eu... nossa, eu tô muito frado. Mas beleza, vamos... Freaks, não me, não me, tá fazendo eu ficar maluco aqui. Nossa, mano, se ele perder a gravação, eu morri demais na cara dele, mano. Nossa, eu vou ficar triste, vou ficar triste mesmo, de verdade. Chateado. Chateado é pouco. Ai, meu Deus. Chateado é pouco, porque vai eu vou bigodão, ficar. Vai, bigodão, vai, bigodão. Vai, bigodão, vai, bigodão. Beleza, esse cara tá muito chato, mano. Posei um zito aqui. E vamos fazer o seguinte: vou Colocar os morceguinhos aqui pra parar essa parada aqui. E tranquilo, agora tá na hora de colocar o corredor em cena porque uma torre nós já levou. Tranquilo. Vai lá, vai lá, corredor. Vai, vai corredor, corredor, vai, corredor. corredor. Vai, um Biel. Vai um biel. Aí para é para os fãs de um Biel. Beleza, zapzinho aqui, ó, zapzinho. Um cara, padaço! o Goblin do cara, mano. Que roubado. Que bom, né, mano? Que bom. roubado isso daí. Roubado nada, mano. Isso aqui é sucesso, sucesso e alegria. Beleza, conseguimos defender aqui bem. Agora tá na hora de nós se ligar aqui certinho, mano. Pra, ver, pra gente não fazer cagada aqui, né? Tacar os goblins lá. Beleza, minha bruxa, não vai dar em nada ali. Beleza. Vou tacar um mega cavaleiro aqui, mano. E mata logo esse gigante, pelo amor de Deus. Ih, caramba, e caramba. Ih, caramba, mas vai matar aqui, ó. Vai matar, pum. Mas que roubado, velho. Não, eu roubado Você, eu, eu nada, roubado. Eu não, não é gemado, Tu sabe né? que eu não sou gemado. fala que não é gemado. Eu o não sou. O Uma... dele mata os Goblins do rapaz. a única carta que eu tenho que que é nível topster, topster. Beleza, Nossa, o cara vai levar minha torre provavelmente aqui. E tu vai perder o jogo ainda. Não vou não, porque tu acha que eu vou. Não adianta defender na direita, mano. Vai é, beleza, beleza, beleza, beleza. Calma aí, cavaleiro. Aqui, calma aí. Vai perder, velho. Tá não, sempre. Não, calma, eu tô em condições. No meio da arena. Eu, eu no, vai, no vai, meio É, vai, Beleza. mano Beleza. Ah, agora o cara me não ferrou perde, a vida. Pelo amor de Deus, João. Ah, ganhou. Desapia lá, desapia lá, lá. Ganhou, ganhou. Gara ganhou. Mentira, velho. Ai ah, não sou, não sou, tu me que desconcentrou que o jogo ah, tá inteiro. O jogo ganho, o <risos> Zap dele mata a criança. Eu fiquei desconcentrado, tá? Mano, que vídeo porcaria. Esse vídeo... Mano. Tudo deu errado hoje, viu? Tudo meu. deu errado, Tudo errado hoje. Mano. Pelo menos um like de vocês, eu acho que eu devo merecer numa situação dessa. Trollado... Mano, comprei uma carta lendária. Que não é muito favorecida. E eu não duvido que não gravou. Só explica, Nossa, que não deve ser meu Deus aí, nossa, do céu. Deixa o like aqui embaixo, galera. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, não é mesmo, Flix? Exatamente. Sem cair, tá perto. Então bora explodir esse like e também se inscrever no canal, tranquilo? Um abraço, um beijo e valeu! Tchau.